Então, FALA City. Bom, este foi o episódio... Este foi, não. Este vai ser. Eu digo foi porque eu acabei de gravar ele. Então eu disse que foi. Mas é. Este vai ser o episódio 25 de Outlast. Uh, esse episódio foi bem curto. O mais curto que eu gravei nesses últimos... Não. Não, porque esse episódio deu 4 minutos. O... Eu teve o... o... 21, se não me engano, deu 3. Minha irmã tá chorando muito. Ok. Mas é. Uh, esse episódio foi bem curto. Deu pra dar uma, uma uhu, uh, assim, porque o Chris Walker me seguiu. Uh, e, é, foi literalmente, eu fui de um, do ponto A até o ponto B e acabou o episódio, tipo isso. Então, é, uh, fiquem com o aviso. Lembrando novamente para passar no meu Instagram, no Instagram sempre aviso quando tem vídeo novo. E tem outras coisas extras lá onde você pode se divertir pra caramba. Então é isso, eu vou postando esses episódios durante a semana, provavelmente vai ser um por dia. Provavelmente, né, de certeza, porque eu também tem escola, ok. Então, é. Uh, novamente, lave a mão e fique em casa aí, ok, pra evitar a contaminação. Uh, é nóis. Fiquem aí com o episódio. Então, é isso. Tanto eu, eu vou colocar na edição também, porque que eu não li. Uh, é isso. Valeu falou e fui. Tchau. Este vídeo está sendo gravado no mesmo dia dos outros quatro anteriores, ok? Esse será o último vídeo desse dia. Eu estou falando assim, estou gravando cinco vídeos por dia. E aí, durante a semana, eu vou editando e postando. Uh, o elevador vai te levar para a saída principal. Ok, então é lá. No último episódio, aconteceu isso aqui. E vamos lá. Ah, eu tinha escrito uma nota, é verdade, que eu não li. A paixão do Padre Martin. Eu não acredito que o Padre Martin superou o próprio. Ok? Bora. Ok, isso. Finalmente eu achei uma frase verdadeira. Ah não, ah não, velho Eu nem sei onde é que eu tenho que ir Ah, eu tenho que ir no elevador Não é esse, não é esse, é outra frente eu tô perdido, velho, eu não sei se é pra cá Putz, eu tô perdido mesmo. O pianista, me ajuda. Eu tô com o piano pra calmar. o carro. Ah, ele não tá aqui. Tem que chegar no elevador, velho. A chave para, para destravar o elevador é aqui mesmo. vez que eu desci no um elevador, eu não gostei de ver o embaixo. Ah, o elevador vai dar problema no elevador. De certeza absoluta. Vai dar problema no elevador. Eu vou ter que usar isso aqui. Tô no um subterrâneo. Eita, travada.